Salve, salve rapaziada, beleza? Salma, abençoe aqui. No vídeo de hoje vou ensinar a terceira forma de ganhar jogos na Steam de graça aí. Bem, tem outros dois vídeos aí ensinando como é que ganha jogos de graça na Steam todo dia. E o link tá na descrição ou no comentário fixado aí nos comentários, né? Bem, vamos lá pro vídeo. Bem, a terceira forma aí é assistindo aí, armando aqui na plataformazinha roxa. Nesse canal aqui Chamado Hit Squad Feather. Quanto mais vocês assistem, mais vocês ganham Esse pontinho aqui, chamado é, da coins. é... Vamos descer lá embaixo, porque não tem como descer lá em cima, né? Eu tenho que parar de fazer essa piada aqui Porque já tá velha E basicamente assim, ó, você, a, a cada 5 minutos vocês assistem Vocês ganham 10 Dacoins é, vocês E quando vocês clicam aqui no bonuzinho Vocês ganham 50, já é 60 é, quando você segue o canal, você ganha mais 300. E quando você dá bits, você ganha mais 350. Quer dizer, isso daqui eu não sei. Aqui está dizendo que é o primeiro share do mês. Eu não sei se quando mais bits você dá, você ganha mais. Eu não sei. É... <coughs> quando vocês viram sub, vocês ganham 1,2 multiplier. E quando vocês viram, entra no grupo 2 dos subs vocês ganha 1.4 de multiplier e quando vocês têm mais de no, você está no grupo 3 de Sub. você ganha 2.0 multiplier duas vezes e basicamente é isso aí aqui tem um bocado de jogos aí então vocês clicam aí e para resgatar é basicamente assim ó. vocês entram aqui clicam aqui né vocês vêm aqui e copiam esse link aqui vocês vão lá no navegador de vocês, digita aí no, no navegador, aí vai aparecer aqui, ó, ali esse jogo aqui. Aí basicamente vocês clicam aqui, ó, em resgatar, vai 5 mil dacões, aí aqui vocês vão clicar aqui, ó, clica aqui, e clica em continue, depois de ter resgatado, né? Aí vai aparecer a chave do jogo, aí vocês copiam. Entra aí no na e clica pra resgatar. Continuar. E pronto. E esse jogo não contou mais um. Ah, deixa eu ver qual era o valor dele. Parse. Parse. L. para o valor dele? 6,49. E eu ganhei de graça aí. É basicamente isso. E quase todo dia eles dão sorteio aí de jogo. No caso dessa vez foi o Quadrante M4. Eu já tenho ele. E... <coughs> e é isso aí. É... Quando tem promoção aí vocês... É... Quando tem sorteio vocês copiam aí o link. E cola lá no navegador e basicamente é isso. Eu já peguei ele. É... E é isso. É basicamente isso. Aí também, vocês podem fazer o seguinte. Ó. Vocês farmam aí, junta 50 mil. E depois clica aqui ó, em resgatar. Que em um, dois dias ele coloca lá no stream elements. Aí vai ter 50 mil clans. Aí vocês podem pegar jogos mais da hora do que os que tem lá. Tem o GTA V, Kingdom Come não sei o que lá. Mortal, The Long Dark, Fallout 4, Mortal Kombat 11... Injustice 2 Legendary Edition é Dead by Daylight trauma Trauma, Corsa Entre outros milhares de jogos oh, Entre outros dezenas de jogos aí A vendo estudar Die Vale muito a pena quem 7 eu não conheço é Doom Entre outros jogos aí Que vale a pena pegar aí qual é a minha recomendação? Vocês farm aí e quando tiver uma Summer ou promoção de fim de ano, ainda na Steam, vocês está aqui. que vale muito mais a pena, que vai ter mais promoção aí, né? Vai ter mais jogos da hora. E vocês vão economizar tempo e... E pontinhos aqui. Basicamente é isso. É, desculpa aí a minha voz, porque eu tô meio gripado. Bem não, muito gripado. E é isso aí. Para ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like. isso me ajuda muito. Uh, e é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou! Ai, não esquece de olhar aí na descrição não, as outras duas formas aí. Que tá aí na descrição ou no comentário fixado. Então é isso aí, falou!